Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Hoje vamos aprender a fazer uma xuxinha com laço. É muito fácil de fazer.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 este vai ser a xuxinha e este vai ser o lacinho 80 por 10 de altura 80 por 10 de altura o elástico são 20 centímetros 20 eu escolhi rolinho mas pode ser qualquer um alfinete bebê alfinetes tesoura fita métrica ou régua máquina de costura e ferro de engomar as medidas eu vou deixar ficar por baixo do vídeo para vocês terem acesso. A tira de 50 por 10, vocês vão dobrar direito com direito. Podem vincar com o ferro com a unha. A lateral para dentro, vou medir 4 centímetros. E vou marcar com o alfinete. 4 centímetros. E nesta lateral vou fazer igual 4 cm. E vou também marcar com o alfinete 4 cm. Vou reservar esta aqui, 80 por 10. Vou dobrar direito com direito. Nesta lateral, para dentro, vou medir 5 centímetros. marcar com o alfinete. E da marcação que eu fiz dos 5 centímetros, colocar aqui a fita métrica e riscar com a caneta de tecido, vou unir o ponto um ao outro. Daqui para aqui 5 centímetros e unir aqui da ponta até a marcação que eu fiz. Vou tirar o alfinete. Deste lado vou fazer igual. 5 centímetros. Marcar com o alfinete e unir da marcação dos 5 até baixo. 5 centímetros e unir. Agora vou à máquina de costura. Vou iniciar a costura aqui, rematando, por cima da marcação que eu fiz agora. Continuo por aqui, chego aqui ao meio deixo ficar uma abertura, mais ou menos uns dois dedos ou três para poder virar. Inicio novamente aqui rematando, continuo. E quando chegar aqui, também cozer por cima da marcação e finalizo aqui rematando. Este... Vou iniciar aqui depois da marcação dos 4 centímetros. Inicio rematando, continuo por aqui e finalizo aqui também rematando. Eu vou cozer. Já cozi. Este aqui também. Eu vou cortar o excesso do tecido. E deste também. Vou cortar o excesso. Este da xuxinha, vou pegar no alfinete, espeto aqui no tecido e coloco para dentro. Puxo. Este é só meter o dedo. Agora, com um pózinho, vocês arranjam aqui o cantinho. Já estão as duas viradas. Vou passar a ferro, esta fita. Passei a ferro. Observar nas laterais. Esta pontinha com esta. Vou cozer na máquina. E vou cozendo e vou unindo e assim até juntar a outra ponta assim iniciando rematando e finalizando também rematando eu vou cozer já cozi agora vou puxar ambos os lados e fica assim vou espetar o alfinete bebé do elástico vou agora enfiar pela abertura segurando na ponta para não ir todo para dentro E vou sair também aqui, tiro o alfinete e vou dar um nó. Vou puxar, ficar bem preso, corto o excesso e meto para dentro a abertura. Vou fazer uma dobrinha para dentro, costura com costura e podem cozer aqui à máquina ou com um ponto invisível porque depois o lacinho vai tapar eu vou cozer à máquina já cozi porque isto depois vai ser tapado com o lacinho a xuxinha já está pronta a abertura do lacinho cozem à máquina ou com um ponto invisível eu vou cozer à máquina porque é no meio e ao fazer o laço vai também ficar disfarçado eu vou cozer já cozi, pitinha enfiam Onde foi feita a costura, vou medir as fitas, ao mesmo comprimento, e vou dar aqui um nó. E agora fazer um lacinho. está feito o lacinho se vocês quiserem podem fazer o laço e depois de por trás dar aqui um pontinho fica agora ao vosso critério E espero que tenha gostado. E se gostou, não esqueça de clicar em gostei e partilhe com os amigos que ajudam o seu canal. Muito obrigada por ter assistido. E espero que sim no próximo vídeo e até breve. Beijinhos!